O melhor de Cazuz está agora em dois CDs exclusivos Globodisc. Nas ruas, muito sucesso. Ideologia, eu quero uma pra viver. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir! dormir. Pra se distrair. E quando não sei mais... <risos> No cinema, Bete Balança Quem vem com tudo não canta Bete balança, meu amor Me avise por, por a hora Na TV, marcando momentos inesquecíveis das novelas Ah, Brasil, qual é o teu negócio? Faz parte do meu show Meu amor Vida fácil E na sua casa, Cazuza Volumes 1 e 2. São 24 sucessos por apenas R$ 36,00. Para comprar é só ligar já para 011-253-2999. Você recebe em casa e ainda escolhe como pagar com o seu cartão de crédito ou em qualquer banco. Mas ligue já. Cazuza, 24 sucessos por esse preço. É demais! Globo Globodisc, o jeito de comprar que tem tudo a ver. Faz parte do meu show.